É, então, bora! Ah, eu não não tem eu gosto! Eu gosto também do, do Mazineto. É, é, eu gosto do Maznitro, veterano de guerra. Peguei o meu. Pega o seu. Ah, mentira, o cara me deu HS, velho. Ah, mano, o cara não nem atira em mim. Ele me dá um HS desse. Tá menos 63. Oh. Ah, velho, que muito cagado. Eu, oh, cadê a bomba? Em ah, mim. tá, embaixo do pé dele tá aqui, ó Ele não acertou um tiro tá vendo, velho? Um tiro, oh, Quando já entrou essa blota, eu pensei que ia agora. ser uma mó blota linda Mas nem tão assim Olha ela Velho Vou fazer isso mesmo, vou comprar uma scout Vou tentar pegar Não costumo fazer isso, porque eu sou jogadores jogadores sempre Eles que ficam lá dentro esperando uns trouxas a ah, mentira, eu fui o pulo mais rápido da minha vida e errei o pulo pra casa, sério. Cuidado. Tá os dois aí? O cara foi ruxar nas minhas costas. Okay. Não, que isso, rapaz. O cara puxou a P90 aqui? Oh, mas essa P90 aqui é bonita. É um monte de mão. O Chique é mais legal ainda um É, uma monte de mão Mas mão. Ai que coceira velho, esses pernilongas malditos Eu odeio o pernilongo velho que devia assistir no <risos> rear Ah mentira que eu não pulei Vou pra minha Nossa, Mentira, não sei de onde não sabe da onde, então tira a cara, né? Que isso? Eu tô levando o tiro no. Ah, Acho. Obrigado. Ah, mentira, velho. Menos 78. que tá na ventra Perto da morte. Não entendi nada. Meu Deus, o cara tá sapateando em cima da telhado, velho. Tá selhado, <risos> O oh, que Desculhado? é telhado? Não, imagina. É, então? é claro, é claro. Não, mas eu queria saber porque os terroristas estão aqui. É a mentira! que essa merda desse telhado invisível atrapalha toda hora, velho. Nem existe nada. Na Tem merda nenhuma na frente, cara. Cadê? Cadê o cara? Chato, velho. Vai Scout Borboleta uhum. Essa merda desse telhado invisível que não existe quando você bate no ar <risos> capo, Ah, como assim bater no ar? Não pode ir numa coisa tô dessa não Eu né? negócio ele do nada, meu personagem, entrava em algum trem invisível Tá Normal. Normal. O cara quer trocar de de 10 metros de distância. Nice, amigo. que não tem alcance, meu amigo. um é uma bosta. Então um cocô. Eu vou tacar uma H.E. ali Dou na hora. Vou pular a da Na verdade, não. Vou pular, fazer a animação da sombatível e dar uma tela. Ajuda, é, ah, olha a arma desse cara, mas ali, 89. Só, como que eu me dei? Eu dei HS, provavelmente né? tá 89 na base. <risos> olha aí! Você viu, mano? Eu falei, eu vou pular fazer o, animação e dar uma que é outro. Aí, é, né? ó, eu ouvi dois tiros, mas ele. Então, eu errei, mas você não viu que foi headshot? Foi, foi, mas que a é outra maravilhosa! Let's go, let's go. Que então, é a outra. É, é outra! é, é, é você que ela sabe é que, é que é outra, qualquer headshot é, que é outra! Mas não foi, não foi assim, mas foi headshot! Subiu, subiu direto! Ah, velho, por que o personagem geralmente não pula, velho? Tô... <risos> Pobre do seu personagem, cara! Ele é um cara normal! Ele só quer viver a vida dele como policial. Deixa ele ser feliz, cara. até muito mal com ele. Eu acho que ele é um policial. Eu acho. Aí eu. por esse desgraçado não pula, velho? Assim no limite já, velho. Calma, tá. Ainda não posso levantar isso. Nossa, que bala! Tô jogando é, safe do bem, safe, né? né? Jogando eu muito, comprei. rapaz! Caramba, 10 barras! Não sei porque eu comprei... Ah, me... Como que é o fala? nome? Hum... Sim, fala! Granada! Ah, eu usei a Agora é que a gente tem que fazer esse jogo sem morrer você! Vai ser bonito o vídeo! Eu vou até guardar! <risos> Se você morrer eu não posso não! É? <risos> não, aí já é devagar. Aí já é devagar! Ah, velho, o que é isso? Eu já tô miado, velho. O cara tem a velocidade de almoço. Calma, tá rushando. Subiu. Calma. Oh, ele me matou. Eu já tinha subido. Meu Deus. Morreu pra um cara desse? Não é uma opção. Não, não, não, não. Eu sei que o cara tá lá fora. Não, não vou morrer, não, não vou. Meu Deus, viu? O cara tá com o Já já tô com o colete. Ai não, morri. Meu 70! Meu 70! Meu 70! Ai, <risos> não! Esse é tão bonito pro vídeo. A velho caminho e eu Gente, velho, ele tava pra trás. <risos> Foi falar uma palavra e confundiu minha... Foi isso daí Não posso, né? Isso mesmo, não pode Vou pescar o cara lá Vai morrer que não é um cocodinho Outro cego Olha esse delito. Ah, velho, que, que raiva, menos 80, velho, com um chat de umpe. Tem um dentro do... ah, um tá na varanda. Por ah, que ah, o personagem que pula, pula, pula, velho? Não, você tá que vendo pula. isso, cara? Ele... Olha ele o cara ali, ó. Que pulo. Pula muito, menino. Do seu lado, do seu lado. Pega o cara do seu lado primeiro. É, que ele tá tirando o pistol? que nem um imbecil Calma Calma que eu tô tentando fazer a animação da digo E se eu conseguir fazer Consegui fazer duas vezes Mas tem que eu tirar Tô eu cego também Beleza, me dá essa. Me dá. Uma arma, ruxando fora Ouvi fora, ouvi fora A outra! Não, GG. Não consegui fazer sem, sem morrer, mas tá ótimo. Vamos ver. É agora. Isso é a hora da verdade. Dropei. Vamos ver se eu dropo. Acha? Nossa, ninguém dropa merda nenhuma, velho. Não dropei. Acho que não dropei. É, não dropei. é não dro ninguém agora dropou nada. Um, agora mais um, só pra dropar. Uhum.